Olá, Paraíba! Começa agora o Mundo da Redação desta terça-feira. O clima entre os aliados dos candidatos ao governo do Estado continua quente na Paraíba. Após o governador Ricardo Coutinho mandar Lucélio Cartacho estudar mais a Paraíba, o prefeito Luciano Cartacho sugeriu que o atual governador ande pelas ruas sem segurança pessoal. A resposta veio depois de Lucélio ter criticado a segurança pública do Estado. E o presidente da Assembleia Legislativa, Gervásio Maia, do PSB, anunciou o corte de ponto para os deputados que não comparecerem às sessões legislativas. O parlamentar, que faltar, deve deixar de receber quase R$ 800 reais por dia. E a tarifa de energia elétrica vai aumentar quase 16% a partir da próxima semana na Paraíba. O aumento foi anunciado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Estes foram os destaques desta terça-feira. Para mais informações, acesse blogdogordinho.com.br. Até mais!